Neste Shabá vamos compartilhar com vocês a respeito de uma palavra de Jesus, as últimas palavras de Jesus em Mateus 28, no verso 18 ao 20. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A ordem que Jesus dá nesse texto para a gente é a respeito de fazer discípulos. Por isso que ele diz, façam discípulos. E a gente pode interpretar esse façam discípulos como sendo três ações, né? Primeiro, indo para as nações. Segundo, emergindo essas nações, ou seja, batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Também ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Então, Jesus ele dá três ordenanças para a gente. Primeiro é indo, depois batizando e depois ensinando. Se esse foi o envio que Jesus deu para os discípulos, sendo as últimas palavras que ele tinha para serem dadas para eles, então, na verdade, aqui a gente tem um texto que é fundamental. Então, dentre todas as coisas que Jesus ordenou, talvez essa seja uma das coisas mais importantes. E é por isso que a pergunta que a gente tem que se fazer é estamos realmente seguindo Jesus? Estamos indo? Quando a gente vai para as nações... A gente tem dado a oportunidade para eles se batizarem, ou a gente dificulta que eles se batizem e a gente continua ensinando tudo aquilo que Jesus ordenou? Porque às vezes a gente entende o texto, mas quanto disso a gente tem obedecido? Será que a gente poderia se dizer discípulos de Jesus? Porque só alguém que é discípulo de Jesus que pode fazer um outro discípulo de Jesus. E é por isso que a gente está fazendo esse vídeo hoje. É uma maneira de alcançar outras pessoas, alcançar outras nações, criando conteúdos no YouTube. E essa é uma maneira de cumprir com esse hino de Jesus. A gente pode criar conteúdos Hoje que vão entrar em comunidades virtuais. Jesus falou, indo. Aí se a gente não faz nada, então a gente está ficando. Significa desobedecendo nesse caso. Né? Não vou me lembrar do que eu gosto de fazer. Jesus disse que quem não carregar a sua cruz não pode ser no ciclo dele. O que, que eu vou querer ser? Eu vou querer seguir Jesus ou eu vou seguir as minhas próprias vontades e desejos carnais? O pouco que você conhece, você tem condição de compartilhar. Se você fosse um deficiente físico que não conseguisse falar, ou ainda fosse um cego que não conseguisse ler, aí você poderia falar, Jesus está difícil para mim. Eu ainda acho uma pessoa que fosse cega, muda e surda ela conseguiria compartilhar a palavra se ela se forçasse você vai querer colher as consequências de obedecer ou desobedecer. não tem como ficar no meio termo ou você vai ou você fica os discípulos poderiam ter ouvido Jesus falar isso aqui pensado assim, ah, que se dane depois ele vai embora mesmo, mas porque tiveram pessoas que decidiram fazer discípulos de Jesus primeiro sendo discípulos de Jesus é que essa palavra chegou aqui até hoje e Jesus foi esse cara, Ele foi até a morte para cumprir com esse comissionamento. Compartilhou a palavra e por toda Israel e os discípulos levaram para todas as nações. E essa palavra, de alguma maneira, chegou para a gente hoje. Eu quero compartilhar esse finalzinho que Jesus fala assim. E eis que estou convosco, com vocês, todos os dias até a consumação do século. Tempo atrás eu assisti um vídeo que uma velhinha, ela teve encontros com Jesus E ela fica maravilhada, assim, ela fica em estado quase de choque, assim E eu fiquei com esse desejo no coração, de falei não, poxa, eu queria encontrar Jesus Seja pessoalmente, seja em sonho E aí eu me lembrei dessa palavra de Jesus, que ele falou para os discípulos Que ele estaria conosco todos os dias Se realmente a gente soubesse, a gente cresce nessa palavra Que Jesus está com a gente 24 horas Será que a nossa vida seria igual? Se a gente acha que o um encontro com Jesus vai mudar completamente a nossa vida, imagina você sabendo que ele tá com você 24 horas no dia. Tomé, ele não creu que Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou e aí ele queria ver as mãos, os pés de Jesus para ver se tinham as marcas da cruz e ele vê e realmente era Jesus. Mas Jesus fala mais feliz quem crê sem ver, né? Você não precisa ver para você crer. Só lembrando que essa palavra de Jesus é condicional. Ele vai estar todos os dias com a gente até o fim dos tempos se a gente decidir obedecer o que ele disse, que é fazer discípulos. Na medida com que eu decido desobedecê-lo, naturalmente eu não tenho essa promessa, essa garantia comigo. Jesus não tem nenhum compromisso de estar com a gente se a gente decidir não discipular as nações não fazer discípulos de todas as nações. Jesus poderia ter pedido coisas bem complicadas para a gente fazer uma corrida daqui até outra cidade e ter que completar ela num tempo limite. Ele podia ter pedido alguma coisa sacrificial para você ficar ajoelhado por tantas horas. Ele poderia ter te dado um, uma missão... Complexa, no sentido de faça um prato de comida agradável para 99% das pessoas. Ele poderia ter pedido coisas muito difíceis para a gente, mas ele pediu coisas muito simples. Ele pediu para você ir batizar as pessoas e ensinar a respeito das coisas que ele disse. São coisas muito simples que qualquer um poderia fazer. E se você fizesse só isso, você poderia desfrutar dessa promessa dele estar com você todos os dias. Então isso é uma escolha, né? Cada um vai poder, diante dessas palavras, tomar uma decisão. Se realmente vai crer nessas palavras, vai vivê-las ou vai. Seguir conforme o fluxo do mundo, né? Conforme a porta larga que esse mundo tem a oferecer. E aí, a escolha é sua. O corpo de Jesus. Amém. Segue Jesus.